Quantas pessoas têm um casacão rosa? E aí eu falei, mas eu gosto dele. E aí eu fui analisar. Por que que eu gostei? O que, que tem a modelagem? Então, a modelagem tem o um estilo 60, né? Dos anos 60, aquela coisa super vintage, clássica, bonita. O tecido também é um tweed. E é um, um tecido super clássico que eu gosto bastante, eu gosto de, dessa, de trazer um pouco dessa da alfaiataria desses tecidos mais clássicos e fazer essas combinações com jeans, por exemplo. É, e ele é quentinho, né? E eu falei, poxa, tem tudo a ver com as minhas referências e com o meu estilo pessoal, meu estilo de vida. E aí eu me liguei eu falei, tá, é uma peça que é temporal, eu viajei com esse casaco. Eu uso aqui no Brasil esse casaco, eu gosto muito dele. Então, também é meu estilo atemporal, é a minha peça atemporal.